e fala galera beleza estou voltando aqui com mais um vídeo dessa vez galera trazendo para vocês mais um vídeo de fortnite quer dizer é free fire rapaziada foi mal foi mal foi uma mas Mas rapaziada dessa vez trazendo mais um free fire aí um fortnite aí para vocês não free fire eita pera. mais um free fire agora porque não mais um free fire aí para vocês rapaziada Rapaziada, já vai deixando o like aí, faz tempo que eu não trago vídeo de Free Fire Porque um dos motivos é por causa do emulador e o outro é por causa do... É, se eu gravar ao mesmo tempo e, tipo, o emulador ru tava ruim, não sei se tá ruim ainda, mas... É, com o emulador ruim e gravar ao mesmo tempo dá umas bugadas, às vezes Mas é isso aí, rapaziada, bom? Não, eu ia começar, ia botar uma ranqueada normal Olha lá rapaziada, mano, ontem tava jogando tropa, tava jogando Ontem mano, dei buia velho, dei buia Vou mandar um pitch aí pra vocês, vou mostrar aí na tela aí pra vocês Que eu dei buia, claro que eu tô prata aí Mas do mesmo jeito eu dei buia rapaziada Primeiro buia aí sozinho, solo, tá ligado? Porque a maioria das vezes eu dei buia Eu dei buia em, em squad Já dei buia em duo também Com meu, um amigo meu que jogava, jogava, jogava pra caramba Hoje em dia nem sei se ele joga mais, mas tudo bem Mas ele jogava pra caramba e a gente deu buia, tá ligado? Mano, tem mais horas no... Eita, onde ali velho, Ó Fala, mano, da onde? Fala, mal da UNG. E essa mulher aí, topa? Tá olhando demais, hein? Rapaziada, eu ser essa ranqueada, mano Por que que não tá indo? Agora vai ranqueada, né? Agora vai ranqueada, ô, oh, maluco Tá tudo tá, prelo preula, rapaziada, na moral Rapaziada, é ué, cadê o sábio de luz aqui, mano? Cadê a varinha do repórter? Não, sabe de luz. Eita, pega, já chega o dinheiro aqui, aí, todos, todos, todos, quero ver Oh, já pega, mano. Seria massa nascer com arma, tá ligado? Seria um pouco roubado, seria um pouco roubado, mas seria massa porque sei lá. Mas... Bora lá, rapaziada. Mapa novo, rapaziada. É mapa novo, é? Mapa novo, mapa novo, será? Ah, ah, ah. Deixa eu ver onde que eu vou cair, hein? Cai lá no final. Então vou esperar, vou tirar uma soneca aqui e já volto com vocês. Três dias depois. Rapaziada, já caí, mano. Rapaziada, tô com uma dúvida aqui, mano. Não sei se é minha dúvida. Eu não sei se vocês vão souber, tá ligado? Mas eu não sei se o mapa do Free Fire é maior ou menor do que o mapa do Fortnite, mano. Eu acho que é maior, tá ligado? Não sei, eu posso ter errado também. Sei lá, mano. O mapa do, do Free Fire, tipo... tem um ano tempão pra chegar no final, tá ligado? E o mapa do... Ah, mano, deve ser o mesmo tamanho. O tá falando merda, né? mas eu acho que deve... Um pouquinho maior. Já vou matar esse cara aqui, mano. Esse cara vai me encher o meu saco. Ai, tomou a famosa 12, hein? Tomou a famosa 12. Eu vou pegar aquele cara lá, mano. Pega, pega, pega, pega, p 40 bicho. Aí é, ai, tô tomando tiro. Eita. Ai, meu Deus, tomou. Tomou, calma aí. Ah, mano, o cara não tem uma arma que presta. Eu preciso de uma arma, Entendeu? Na verdade eu precisava de um colete. Colete, sei lá, um. Que tive sobrevivência, tá ligado? Eita! Pega duas! Nossa, velho! Matei, matei, mas eu acho que era bot os caras são bots, eu sou muito bom, eu acho, eu sou muito bom, né, mano? Não é possível. Matei a três, topa. Quem mata a três? É, quer dizer, não é tão difícil também. Mas eu precisava de um kitzinho. Um kitzinho, vou pegar aqui. A bala da fama, spam. Eu precisava de um kitzinho. Vou tomar um tirinho e a era, topa. Já caguei na muito. Será que eu tô jogando certo? Será que eu tô jogando ranqueada? Eu vou descobrir no final, né, mano? Eu acho que eu tô jogando ranqueada. É, jogando normal, velho, Jogando clássico. Mas do mesmo jeito, eu vou tentar dar da, da buia aqui, né? eu só vou relar aqui. que tá aparecendo umas coisas nada a ver, tá ligado, mano? Normalmente não aparece na clássica. Na ranqueada. Eu tô falando merda, eu acho que eu tô falando merda. Eu ah, comenta aí se vocês que se é ranqueado ou... Mas ah, não adianta pular o vídeo não, hein? Não adianta pular o vídeo não. Colete é melhor, né? Olha, eu tô achando umas mira nada a ver, tá ligado? Mano? Essa mira não é tão rara, mas... é umas coisas nada a ver. Beleza. Vou pegar a 12, tropa, porque a 12 deu sorte, né? A ah, 12 é a 12, é a 12 na cara. Aí, calma aí. Será que eu pego o um negócio ali, velho? Ah, vamos na sorte, tropa. Vamos na sorte. Eu vou pegar o um negócio. Vamos ver na sorte. Peraí. Cadê o track que pulou lá, mano? Ué, o track que pulou sumiu, velho? Ah, mas ele só vai pro lado direito. Vai reto não. que eu tô ouvindo passo, velho. tô ouvindo passo. Tô ouvindo passo, eu tô vendo coisa. Tô ouvindo coisa. Calma aí. Ou é meus próprios passos, não sei. Eu quero leite. Sai, idade, Eu quero leite. Aí, calma aí. Olha, aí, tem um negocinho ali, um negocinho do negocinho ali. Ah, não, é pro outro lado. Mano, por que que não bota o bagulho pro outro lado, velho? Qual que é a dificuldade do bagulho, velho? Na moral, mano. Coloca, coloca os bagulhos ao contrário, velho. Aqui é dificultar as coisas. Mas eu acho que é ranqueado, tropa, porque tá demorando pra morrer, tá ligado? Tô geral morrer. Precisava de um coco melo. Aí, ó. Falar em coco melo, achei um cogumelo. Falar em coco... É só falar em cogumelo. Hoje tô sou, tudo Tô tudo. Aí, ó. O negócio arrondar de novo. Pegar o dólar aqui, né? Não. Ô caramba. Tirei a doze pra nada. A doze que tá dando sorte, eu vou tirar a 12, tio. Tá ficando louco. Só pode, não. Né? Pode, doze. Mas é bala de fama. Calma, então, é, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Mano, tô mais suave que segue o tiroteio aqui, velho. Calma, calma aí, calma aí. Eita, tem um cara lá. Calma aí, pô, calma aí, pô. Calma aí, o cara não morre não, velho. Ih, travou. Calma, calma, calma. Respira é muito tiro, calma. Ah, não, o cara tava vindo na minha reta e não atirei, velho. Ih, tá de caô, hein. E aqui em cima da antena. Tô nem aí, eu vou subir aqui em cima da antena, hein? Vai caramba, mata o cara, velho. Hum, virei muito. Virei muito. Ah, mano, eu mesmo voto até lá vou matar esse cara. cara não morre, cara. Nossa, velho. Matei, hein, mano. Tomou uma cacetada, mano. Eu nem viu o tiro. Nem viu o tiro, hein? Peguei o um nalador, agora dá pra ele aqui te. Não, não peguei dois porra nenhuma Mas tudo bem aí, peguei kit aqui, pá. Será que eu peguei a mina com aí não e tem um cara aqui não velho, tô jogando demais, para, né Top Para, né, vou parar de jogar, mano, vou parar de jogar, tô jogando mais Já matei cinco, velho Já matei cinco, hein, mano mas que eu vou pegar kit aqui, vai ah, não tem mais kit não, ih azedou mais esse cara tem kit aqui mano. o cara tem um kitzinho, ah cara ruim do carão velho. um kit, que... ah não, dois kits, eu falei merda, eu ia falar merda eu não preciso de um monte de um nadador um monte, nanador salva a vida tá ligado, eu vou comprar aqui um nadador como é Bra de 12, barra de 12, barra, barra de doze. Mas precisa, né, mano? Precisa da barra de 12, calma aí. É, inalador, calma aí. É? Ah, vai dizer que não tem inalador aqui, velho. Ah, tomar banho. Tem que achar um na rua mesmo. Na rua, na solidão. Mano. Na escuridão. não nuvens Tem um drone ali. Pau, o pai já tá vendo o drone. Já vai dar uma sabucada no cara, hein? Aqui, aí. Mas já tá vendo o, bu o buia hein. Né? buia Será que eu espero ou não espero? Eu tô muito mal protegido aqui, troca. O cara me dá um tiro um segundo. O cara me dá... Eita, travou Tô muito mal protegido. Precisava de um ladrador, mano. Só isso. Mais nada. Eu não, eu não peço mais nada, tá ligado? Agora que eu quero o bagulho, não venho. Só precisar Eita, safe Safe, safe, safe, safe, safe, safe. 100% safe cem por cento, safe safe vou pegar esse carro aqui, acelera mano, acelera ah, vai dizer que esse carro não sobe eu hein, carro ruim da porra vou morrer por causa da merda, safe Eu vou pegar um, pegar aquele negócio ali, vou agachar, eu vou pegar pegar aqui, ó ah, mentira que eu encontrei o um nadador velho mentira, mentira we are the champions my friends We are the champions Marfim mas tô quase ganhando o bui aí, tropa Será é que hoje eu vou pegar o bui, mano. Precisava muito de um Rapidão, só pra mim pegar aqui o bagulho We are the champions E aí, Hulk, tá preso aí, velho? O que é meu gato, tropa? Não confunde com o Hulk da Marvel, não, hein? Ô, mano, que serve mais rápida do caramba, velho Na moral, mano Pô, inalador salva muito, tô. Ó, matei cinco. E tamo em cinco, hein, troco. Tamo em cinco, hein. O cara tem kit aqui, velho. O cara também não tem nada. Nem pra ter um kit, o cara não tem, velho. ruim, hein. Mural mesmo. Poxa, você Tira muito dano, velho. Nem pra ter kit, o cara não tem. Vou esperar o cara aqui ou não? Esperar o cara aqui. Agora que o cara vier, pau. Seablau. Vou usar aqui a moita, hein, mano. Ai, ai. Ah, não, Tomou uma jabiraca. quase dei boia, mano, na moral, tropa, na moral mesmo, joguei demais, rapaziada, mas aí tá aí, galera, se você gostou do vídeo, quase dei boia aí, mano, no próximo, no próximo vídeo aí, eu tô, vou tentar dar boia aí, e, mano, e era ranqueada, tropa, era ranqueada, mesmo eu tendo prata 3 aí, mano, foi um baita de um jogo aí, mano, joguei demais, já peguei ouro 1 aí, mano, comenta aí o que você achou do vídeo, Deixa o like, se inscreve no canal aí. Fui.